Neste vídeo, vamos tratar de um conceito importantíssimo no cálculo e que você usa em muitos momentos em que vai calcular derivadas. É a chamada regra da cadeia. O que eu vou apresentar aqui pode, no começo, parecer um pouco assustador, mas depois vai ficar bastante familiar, especialmente nos próximos vídeos, nos quais você vai lidar com vários exemplos. E com isso, tudo fará mais sentido. Suponhamos que temos uma função h e ela é definida por h de x igual a seno de x ao quadrado. Inclusive eu poderia escrever seno ao quadrado de x, mas eu acho mais claro lidar desta outra forma. E nós vamos tratar de saber aqui o que é a derivada de, h de x, o que que é h de x. Bem, h de x é então a derivada de h em relação a x, dh a dx. Para obter esta derivada, vamos usar a regra da cadeia. A regra da cadeia aparece para calcular a derivada de qualquer situação que envolve a derivada de uma função composta. Ou seja, uma função que é definida pela composição de mais de uma função. Vamos tratar disso e fazer um pequeno experimento mental aqui. Se eu perguntasse para você qual é a derivada em relação a x da função definida por x ao quadrado, derivada de x quadrado em relação a x, o que nós obtemos? 2x. Você fez isso várias, várias vezes já. E se fosse para obter a derivada de a ao quadrado em relação a a, seria exatamente a mesma coisa, certo? Essa derivada seria 2a. Agora vamos fazer algo um pouco mais elaborado. Qual seria a derivada em relação a seno de x de seno de x ao quadrado? Observe que aqui temos a situação bem análoga àquelas de cima em que onde eu tinha x eu derivava x ao quadrado, onde eu tinha a na variável eu derivava a ao quadrado e no lugar do x, no lugar do a eu tenho agora seno de x. Se antes eu achava a derivada fazendo duas vezes aquela variável que estava lá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, eu vou ter duas vezes seno de x como esta derivada. A primeira a derivada era em relação a x, a segunda a derivada era em relação a a, a terceira essa derivada agora é em relação ao seno de x. E o que a regra da cadeia nos diz é que esta derivada de seno de x ao quadrado em relação a x que estamos procurando é a derivada dessa função de fora, digamos aqui, o alguém elevado ao quadrado. E a derivada disso é 2 vezes seno x em relação ao seno de x e isso vezes a derivada da função entre aspas de dentro aqui, ou seja, a derivada de seno de x. E vamos relembrar que a derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x. Já vimos isso umas quantas vezes também. Então a derivada que estamos procurando fica 2 seno x vezes cosseno de x. Enfim, fizemos a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Falando de uma maneira bem grosseira, ou seja, a derivada da função de fora em relação à função de dentro vezes a derivada da função de dentro em relação à variável que nesse caso é x. Escrevendo aqui esta primeira parte, 2 seno de x é a derivada de seno de x ao quadrado em relação a seno de x e ela é multiplicada pela derivada de seno de x em relação a x. E, nesse momento, nós vamos olhar com um pouquinho de intuição. Se nós olhássemos aqui para o d seno x, dx, como números, e aqui como uma multiplicação de frações, simplesmente, nós observamos que poderíamos cancelar algumas coisas aqui, que é exatamente o d seno x do numerador com o d seno x do denominador. E o que sobra de tudo isso é a derivada de seno de x ao quadrado em relação a x. Não é exatamente assim que tudo acontece no universo do cálculo, aqui nesta situação, mas é para intuitivamente você poder olhar para isso e compreender o que aconteceu. E essa derivada de seno x² em relação a x é exatamente o dh dx que nós estávamos procurando. Pode parecer um pouco estranho, um pouco assustador agora, mas nos próximos vídeos teremos vários exemplos. E com isso tudo fica mais familiar. Até lá!